Ativou novamente um dos caras que fez Mais crafts bizarros E caríssimos no CSGO Esse cara aqui, o drone Já fez diversos e diversos Crafts no CS Sempre utilizando adesivos como 4 Hyperpowers, Powers, 4 Titans, 4 Reasons Esse rapaz já craftou Com certeza as skins mais caras Do CSGO, como é o caso aí Da 661 com 4 Titans Dragon Lore com 4 Hyperpowers, Powers Medusa com 4 Titans Esse cara, esse colecionador já craftou umas skins realmente diferenciadas E é o que tudo indicava Ele tinha vendido todas as skins e Investido em relógios de luxo E também montado uma coleção bem interessante aí De sneakers, joias Mas o último post dele no Twitter Indica que ele tá de volta no mundo de skins de CSGO Porque ele acaba de adquirir cinco adesivos, galera Sendo que quatro são Reason Games E um é um Hyper Power Eu já vi dar uma checada na Steam dele né, No inventário dele E procede, realmente ele acabou de comprar um iBuyPower e quatro Reasons O Reason teve uma venda dele esses dias atrás, galera, no mercado da China Por 205 mil reais. Essa venda acabou de acontecer faz menos de duas semanas Então a gente pode considerar tranquilamente que esse adesivo está custando 205 mil reais. Inclusive esse daqui, o último vendido no Buff 63 no mercado de skins da China Foi um dos que ele comprou Enquanto que os outros três já estavam provavelmente com o vendedor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 Então, galera, ó, levando em conta que um adesivo desse tá custando 205 mil reais, apenas esse set de 4 Reasons aqui no inventário dele tem um valor de 820 mil reais. E ainda temos um I power holográfico aqui, que custa cerca de 45 mil dólares, ou 213 mil reais. Então temos uma coleçãozinha de adesivos aqui valendo 1 milhão e 30 mil reais, galera. Esses 5 adesivos, 1 um milhão de reais. Que doideira. Além disso, ele tem uma Butterfly Safira que sobrando aqui no inventário dele, provavelmente a faquinha que ele usa quando ele quer jogar, e também uma Wild Lotus e uma m 4 s Print Stream, então pode ser que aconteça novos crafts no futuro esse rapaz já aplicou antes alguns iBuyPowers e alguns Reason, ou pode ser que ele esteja entrando no mercado de skins como um investimento ah, em vez de comprar seis bitcoins eu vou comprar aqui cinco adesivos praticamente a mesma ideia né, os adesivos servem como se fossem NFTs, e ele é um cara que já tem uma coleção aqui de relógio, ele Fotos aí de Richard Miller de 500 mil dólares, Patek Felipe, relógios lojas muito caros, que custam aí também centenas de milhões, e não às vezes um milhão de dólares. Quando esse cara posta uma foto viajando, tipo essa daqui, ele tá sempre com bolsa da Super Mio, de outra marca famosa, pulseira diamantada, pulseira da Cartier. O cara tem esse cara tem muita grana. De verdade, assim, vendo as fotos do Twitter dele, dá pra perceber o lifestyle diferenciado que ele vive. Olha isso, mochilas da Louis Vuitton, Tennis star Scott High, primeira classe, sei lá, em Dubai. O que é isso, mano? E realmente ele era um grande colecionador de skins. A última vez que ele vendeu várias skins foram essas daqui. Muita grana, mais de um milhão de reais em skins que ele tinha vendido na época. Os presentes que ele dá pra ele mesmo são sempre assim, caros. Ou joias, ou relógios, ou skins de CS, ou tênis. E teve uma época que ele tinha as melhores skins do Sesc, isso aqui era indiscutível. Então eu tô muito, muito curioso e muito interessado aqui. O que que ele vai fazer com quatro reasons? Ele pode criar uma nova skin? E o que que ele vai fazer com o one by power? Ele pode aplicar em uma AWP, por exemplo, ou simplesmente guardar o adesivo pensando que daqui a pouco isso daqui vai estar tá custando muito mais. Mas e aí? O que, que vocês acharam dessa venda de um milhão de reais em adesivos? Comentem embaixo para mim. Esses caras têm muita grana, né, mano? Sacanagem isso. Eles vão manipular o mercado. Não tem como te tipo, de, fugir. De isso. Tamo junto então galera, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, um abração pra vocês e falou!